Muito boa noite, cada um de vocês está aí nos acompanhando em mais uma live, estamos seguindo, vamos fazer isso aí né, ao longo de todo o mês de abril e, permitindo Deus, vamos seguir adiante. Essas lives começaram no ano passado com a intenção de promover principalmente o conteúdo dos livros que temos lançado para duas coisas, primeiro ajudar aqueles que estão interessados em adquirir o livro a tomarem essa decisão quando sabem do conteúdo, isso me ajuda muito. Segundo, ajudar aqueles que não têm condições, pelo menos no momento, de adquirir o livro, a também serem abençoados com, pelo menos, resenhas né, de, de, de capítulos ou do todo do livro, para que você possa ser edificado, fortalecido na sua fé e tem sido é, é, uma boa experiência. Agora, estamos mantendo as lives com frequência, porque no mês de março tivemos o lançamento do meu livro Revelação, o caminho para a realização, e tiramos algumas semanas falando dele, mas é, depois desse livro lançado pela editora Quatro Ventos, chegou agora no início de abril, né, o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. E nossa ênfase nesse é, é momento tem sido em Deus cima eu... do... Agora, meu... Nossa ênfase nesse momento tem sido em cima desse livro. No mês de maio, já quero adiantar a notícia aqui, teremos a chegada de mais um livro, como Flechas, um livro que eu e minha esposa escrevemos sobre criação de filhos, esse está sendo publicado pela editora Vida. E no ano de 2020, eu escrevi quatro livros, ainda temos um quarto, chamado Graça Transformadora, que deve vir talvez só no segundo semestre, e... Essa é a razão de termos aí vários lançamentos, um coladinho no outro, e eu tenho certeza que cada um deles vai abençoar o seu coração. É, antes de falar a respeito do assunto de hoje, que envolve o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, é, eu quero só aproveitar para encorajar vocês que estão nos acompanhando, que já fazem uso dessa ferramenta da internet, assistindo os vídeos, as lives. É, eu gosto de quando o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele escreve, a Timóteo diz, mas a palavra de Deus não está presa. né? Em outras é, é, palavras, ele estava dizendo o fato de eu estar impedido pela prisão de ir e vir não significa que a palavra de Deus não possa ser comunicada e, e, e que ela não possa se espalhar. Então, Paulo das Prisões escreveu a maioria das suas epístolas e até hoje nós somos enriquecidos por esse conteúdo. Então, podemos ver que Paulo utilizou a ferramenta do ensino à distância. né? Obviamente... É, é, é, por meio da literatura, algo que eu tenho entendido de Deus desde o início do nosso ministério, que nós devemos fazer, mas também temos usado as outras ferramentas. Então, é, para você que talvez não saiba, nós temos no nosso site Orvalho, você pode acessar uma aba lá intitulada Escola, e você pode ter acesso a muitos cursos online. Nós não criamos até agora um único curso com muitas matérias. Nós preferimos, e por enquanto essa tem sido a forma que temos preferido trabalhar, oferecer a você uma espécie de, de, de, de menu estilo restaurante à la carte. Você escolhe o que quer. Então nós temos cursos de capacitação doutrinárias, doutrinas bíblicas, falamos sobre o Espírito Santo, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, anjos, né? é, é, é, Espírito Santo, igreja, e os assuntos vêm segmentados ali por doutrina. Ou você também pode acessar cursos de capacitação pessoal aí para a vida cristã, né, temos cursos na área de família, de casamento, é, é, é, de finanças, e temos também cursos que são ferramentas que também servem de capacitação ministerial, né, tudo isso está disponível lá no escola.orvalho.com, além de mim, temos também outros professores ministrando, e temos uma opção, né, para aqueles que, que preferem, apesar dos cursos serem bem acessíveis, também temos um modelo de assinatura dos meus cursos. A pessoa paga um pequeno valor fixo por mês e tem acesso aí, é, a todos os cursos. Aquilo que for a melhor opção para você, você pode escolher. Mas muitos têm me pedido uma indicação de um curso né, que dê todos os, os fundamentos teológico, é, teológicos, ainda que seja o básico. Né? E existe uma ferramenta que envolve e abrange outros assuntos que nós, pelo menos nesse tempo, ainda não cobrimos. Um, um material que eu gostei demais... Né, de, de pessoas que são referências no comprometimento com a palavra, no ensino da doutrina bíblica, né, que é um curso do Ministério ID. É, pastor Walter Brunelli, da, da, da Assembleia de Deus Beriana de São Paulo, é quem organiza isso, é, uma referência também nesse ensino né, das doutrinas, e eu tenho certeza que esse material pode te abençoar. Então, para aquelas pessoas que estão sempre nos perguntando, pastor, qual é o curso teológico que você recomenda? Né? eu diria, olha, é esse que está aí aparecendo na tela. Você pode é, é, usar o QR Code, se não estiver assistindo o celular, ou você pode utilizar o link que está aí. Né? Se quiser é, é, deixar para acessar esse link depois, dê um print de tela aí para não perder, mas essa é a minha recomendação, uma ferramenta fantástica. São 208 aulas, mais de 150 horas de, de, de ensino, né? são 16 módulos diferentes, com 13 aulas é, é, cada um, 16 matérias com, com 13 aulas cada um, eu acredito que é um, um, um conteúdo pode te abençoar. Além das doutrinas, né? vai se, se cobrir uma visão de novo, Antigo Testamento, é, é, é seita, geografia, né? tem muitas ferramentas boas quando se fala dessa fundamentação teológica, então fica aí a recomendação. É, vou tentar, né, semana passada eu tentei encurtar um pouco mais é, a palavra, ainda assim não tivemos tanto tempo para perguntas e respostas no fim. Vou tentar encurtar um pouquinho mais a palavra que eu vou compartilhar agora, é, para que a gente possa ter esse momento. Mas é, seria bom que caso você tenha uma pergunta sobre o assunto que eu estou ministrando hoje, você deixe, né, para enviar mais para o fim, de repente, você pode até ficar preparado, deixar ela até é, é, digitada, bem elaborada, mas só envie pelos seus comentários perto do momento, porque é, fica mais fácil na hora que formos ler as perguntas, localizar a sua, porque no meio de tantos comentários, é, às vezes depois fica difícil localizar o que foi mandado antes. Para aqueles de vocês que querem é, é, fazer uso dos comentários, que podem fazer isso agora, eu vou pedir o que a gente tem pedido sempre. Né? Coloca, se possível, o nome da sua é, é, cidade ou estado, ou se você está acompanhando de outro lugar. Uma coisa que temos também pedido e gostamos de ouvir é, é, é, é o feedback. Você que tem sido abençoado pelo nosso ministério, pelas ferramentas é, é, que nós compartilhamos, a gente tem aprendido algo, a glória é toda de Deus. E o encorajamento é para nós, para a equipe que nos apoia no trabalho é, é, é que temos feito. Então, deixe seu testemunho, não apenas para aqueles que estão acompanhando, né, mas para que a gente também possa saber daquilo que você tem recebido de Deus através das nossas idas. Bom, vamos lá. Eu quero mexer no assunto do, do livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, um dos capítulos que nós temos no livro, né, que é o, o capítulo 7, tem uma pergunta, que é uma pergunta feita por Jesus, a Maria Madalena. Por que você está chorando? Né? E hoje, esse é o tema que eu estou dando a essa live, essa é a abordagem que quero fazer. Para aqueles de vocês que não pegaram as lives anteriores, né? nós temos lá é, é, é, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, e você pode acessar, e eu tenho certeza que isso também vai te abençoar e te enriquecer. A gente tem feito uma construção progressivo, né, de, de vários assuntos que abordamos no livro, do tipo de choro que Deus ouve, do tipo de choro que Deus não ouve, a gente tem trabalhado as mudanças que Deus opera, do lado de dentro, né, do lado de fora, temos também procurado falar a live da semana passada, a primeira foi como Deus transforma a tristeza em alegria, mas a da semana passada falamos a respeito da alegria do Senhor, muito mais do que a alegria circunstancial é estar conectado em Deus, né, e não tem como ficar repetindo isso o tempo todo. Né, para que você tenha uma visão bem abrangente do assunto, que é o que queremos, né, muito mais até do que a série de lives tem sido é, é, o conteúdo do livro. Então, é, eu quero deixar o meu encorajamento para que você possa não apenas adquirir, mas, além disso, ler. Né, e para aqueles de vocês né, que têm condições e podem adquirir mais de um para abençoar a pessoa, né, a gente tem feito esse apelo. Quando você entra lá no... no no link loja.orvalho.com e você coloca, por exemplo, um segundo livro no carrinho, além do, do primeiro que você está comprando, automaticamente vai ser gerado um desconto de 20% sobre a compra toda, não é apenas sobre o segundo livro. Né? Então, não importa quanto você põe, o terceiro, o quarto, levou mais de um, 20% né, será aplicado, porque nós queremos encorajar você a poder abençoar outras pessoas né? embora é, é, entendemos que por conta de toda uma, uma, uma cadeia de distribuição comercial a gente não possa é, é, é, simplesmente trabalhar com o um livro num preço diferenciado, nós queremos ajudar você que vai semear na vida de outras pessoas. Então, a gente preserva a ética comercial e ajuda também você que vai abençoar a vida de mais alguém, ok? Então, vamos lá. Ah, o texto... É, que vai ser o ponto de partida que eu quero utilizar, eu vou estar lendo aqui na nova Almeida atualizada, é o Evangelho de João, capítulo 20, é... Evangelho de João, capítulo 20, e eu vou ler dos versículos, a partir do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 11. O texto diz assim, Jesus havia morrido, foi crucificado, morreu, foi sepultado, isso acontece no terceiro dia, o, o, o chamado Domingo de Ressurreição. Aliás, falando do Domingo de Ressurreição, eu quero comentar algo aqui que eu acabei esquecendo. É, o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria já vem dentro dele com um cupom é, é, de desconto para um outro curso online é, é, é, com o mesmo título, Como Deus Transforma... A Tristeza em Alegria. Gravei esse, esse curso inteiro com o conteúdo do livro para ser uma ferramenta a mais. Né? Seja para alguém que lê o livro e quer processar isso melhor, seja para alguém que, em vez de ler, prefere né, o assunto do vídeo, ou alguém compra o, o, o livro e diz não, eu, eu gosto de ler, mas eu posso abençoar alguém com o curso. Então, esse curso ele vem né, é, é, é como, como um presente, ele vem, vem de brinde. Você utiliza todas as informações que estão no cupom passo a passo, e ali você tem um código que, inserindo, vai te dar 100% de desconto, ou seja, o curso sai de forma gratuita. E para aqueles que é, é, adquirirem qualquer tipo de pedido, qualquer livro, nós estamos mandando para todos os pedidos do mês de abril um curso que eu gravei, intitulado Celebrando a Páscoa. Né? Então haverá um cupom adicional desse outro curso, são nove aulas falando sobre a tipologia da Páscoa, eu particularmente amo a tipologia bíblica, né? é, é, é, o Antigo Testamento ilustra o Novo, eu gosto de dizer, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Então, são nove aulas trabalhando toda a tipologia da Páscoa, desde questões de redenção, né, como a própria vida cristã, depois da conversão, que envolve é, é, santificação, compromisso com Deus, está tudo dentro desse curso, e é, por ser o mês que celebramos a Páscoa, é, acreditamos que é um entendimento que precisa ser é, é, difundido, espalhado, propagado, então, me lembrei quando falei do Domingo de Ressurreição e queria anunciar o curso de Páscoa e também o outro que vem é, é, juntamente com o livro ou qualquer pedido que você fizer na loja. Né? Lembrando, eu não me canso lá isso live após live, evento após evento, que quando você adquire qualquer um dos, dos, dos meus livros, dos meus materiais, é, eu não tenho ganho pessoal com isso, mas isso nos ajuda a levantar recursos para todos os demais projetos que nós é, é, investimos tempo, dinheiro, recursos, para prover ensino que chegue às pessoas de forma gratuita. Então, os únicos é, é, é, produtos que nós disponibilizamos é, é, comercializando, vendendo, são os livros e os cursos, e eles nos ajudam a bancar o resto da conta. Então, além de ser um investimento em você, é um investimento na vida de outros. Vamos voltar. Domingo de ressurreição. João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Essa pergunta que nós vamos destacar aqui hoje, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? Ele repete exatamente a mesma pergunta. Então, Jesus adiciona algo, a quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para meu pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles, subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Bom, eu quero tomar esse texto em especial, a pergunta por que você está chorando, né? como é, é o tema aqui da nossa conversa, da nossa reflexão. Quando você olha a primeira pergunta feita pelos anjos, por que você está chorando? Né? embora pudesse parecer um pouco óbvio, fácil de se deduzir, a gente ainda pode até olhar para a primeira pergunta e dizer, bom, eles estavam atrás de uma resposta de caráter informativo. Mas quando você considera a segunda pergunta, não apenas pelo fato de que Jesus está atrás dela, quando a primeira pergunta é feita e ele já ouviu a resposta, mas pelo fato de que depois da ressurreição, o Cristo que andou, né, nos dias do seu ministério terreno aqui na Terra, como um homem, tendo esvaziado, aberto mão de atributos divinos, entre eles a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas, assim como a onipresença, Jesus ia a um lugar de cada vez limitado a um corpo, não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não usou onipotência, ele foi ungido com o poder do Espírito Santo para operar os milagres que operou. Então, esse Jesus que antes não estava usando o atributo da onisciência, da, da embora nunca deixou de pertencer a ele, somente depois da ressurreição é que isso muda. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e fala de Cristo já ressuscitado, dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se Jesus não só está atrás da mulher, ouviu a resposta dela, mas já tem o seu atributo de onisciência plenamente restituído, ele não tem necessidade alguma de fazer uma pergunta esperando uma resposta que fosse informativa. Isso me leva à conclusão e à dedução de que o propósito da pergunta de Jesus a Maria Madalena é outro. Qual seria o propósito da pergunta? Eu creio que o Senhor Jesus está tentando, de alguma forma, fazer com que Maria Madalena avalie a razão e o motivo pelo qual ela está chorando. Então, nós temos trabalhado é, é, é, nessas lives apenas um resumo de algo que é, é, vem numa versão expandida, ampliada no livro, que são perspectivas diferentes a respeito do choro. Falei desde o primeiro dia que se por um lado você vê Deus dizendo para Ezequias eu vi as suas lágrimas, que ela chama a atenção de Deus, por outro você vê através do profeta Malaquias Deus dizendo ao povo de Israel vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas e eu não vos ouço. Então a pergunta é, as lágrimas chamam ou não chamam a atenção do senhor? Depende. Né? Falamos que o choro produz mudança, mas mostramos que nem sempre é o mesmo tipo de mudança. Às vezes tem mudança nas circunstâncias, às vezes nós é que seremos interiormente mudado enquanto enfrentamos as circunstâncias. Né? Então há muitos desdobramentos. E um dos aspectos que precisa ser considerado é que às vezes... Então, quero deixar bem claro, às vezes, não é sempre, não é toda hora, não é todo tipo de choro, também já trabalhamos aqui a questão dos tipos de choro, a razão pela qual Deus leva em consideração um, mas não leva a outra, é porque há razões e motivos diferentes pelos quais as pessoas estão chorando. E, considerando tudo isso, eu diria que, às vezes, muitos de nós podemos estar em circunstâncias onde o motivo pelo qual nós estamos chorando não é, de fato, uma razão para chorar. E isso é o que nós só vamos poder discernir, ou pela ótica da palavra, da revelação bíblica, ou pela ótica do Espírito Santo, né? quando ele começa a trazer clareza e explicação a respeito de algum assunto que não é generalizado, aí é personalizado, aí é Deus trazendo direcionamento para nós. Naquele momento, Maria, na cabeça dela, está chorando pelo quê? Ela está chorando não só a morte do seu senhor, mas agora a possibilidade de que tenham roubado o corpo do senhor né? Elas, é, é, é, as mulheres nem tinham terminado todo o processo de, de embalsamamento como eles costumavam fazer, lembre-se que a nação de Israel viveu por mais de 400 anos no, no Egito, alguns acreditam que isso foi aprendido lá, porque era uma técnica antiga dos egípcios, ligado aos, aos enterros, aos funerais, mas ela agora está com a preocupação, não... não, não não poderemos fazer um sepultamento é, é, é, apropriado, nós não poderemos sequer reconhecer o lugar onde ele está, prestar algum tipo de homenagem. Muitas coisas estão passando na cabeça dela, mas a razão do choro na cabeça dela é porque o seu senhor morreu e agora roubaram o corpo. Tanto que quando Jesus faz a pergunta, ela diz, se é o senhor, imaginando que ele fosse o jardineiro, me diga onde colocou. Né? Ela está chorando. Primeiro a perda da vida do seu senhor, agora o desaparecimento do corpo. Mas a razão, né, desse choro, né, não, não, quando você considera não apenas a perspectiva humana ilimitada dela, mas a perspectiva divina, né, de um Deus que sabe que Jesus ressuscitou, que ninguém roubou o seu corpo, não há motivo na perspectiva divina para chorar. Ela só está chorando porque ela está privada de informação. Ela ainda não sabe que seu Senhor ressuscitou. Até que Jesus se identifique como tal, ela acha está conversando com o um jardineiro. E você vai encontrar exemplos na Bíblia de gente que chorou né, é, é, sem ter uma razão para aquilo. Por exemplo, é, Jacó ficou de luto chorando a morte do seu filho José por muito tempo. Mas a verdade é que José não tinha morrido. Ele chorou baseado numa informação errada, numa mentira. E assim como seus irmãos, na verdade, inventaram ali uma mentira para se safar, Outras mentiras podem nos alcançar em relação aos motivos pelos quais nós estamos chorando, que talvez não seja necessariamente mentira de gente à nossa volta, de alguém que está tentando encobrir um erro que cometeu, mas o próprio Satanás, que é chamado de o pai da mentira, ele sempre tenta trabalhar, levando as pessoas a conclusões equivocadas de que aquilo que Deus disse não é bem desse jeito, de que as coisas não são bem assim. Então, seja quando está tentando Eva né, e Satanás... É, é, é, questiona ela, foi isso que, que, que Deus disse? Não, não é dessa forma. Seja quando está tentando Jesus no deserto, quando ele usa um texto bíblico aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, com uma aplicação equivocada, Satanás trabalha mentira e engano. E muitas vezes há pessoas que estão acreditando numa história que as levaram a chorar e na perspectiva de Deus não há motivo para se chorar. Não estou falando de coisas claras e concretas. Né? Estamos aí é, é, atravessando uma pandemia, tem gente chorando pela perda de seus familiares. É, é, não é o tipo de choro que se encaixa no que eu estou falando hoje. Né? Tem gente chorando por circunstâncias que, nesse momento, ele olha, olha o problema e diz que é real. Mas a ideia que eu quero trabalhar aqui, e as circunstâncias já podem entrar nessa conversa de hoje, não necessariamente todas, é que nós precisamos entender que relacionamos com dois mundos, com dois universos bem distintos, um mundo natural e um mundo espiritual. E muitas vezes nós acatamos uma realidade natural sem levar em conta a realidade espiritual, que tem a ver com aquilo que Deus falou. Mas antes de entrar nessa explicação dos dois mundos, eu quero só mencionar um outro exemplo bíblico, de gente que é, é, é, nos registros bíblicos estava chorando sem um motivo. É... Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 6, é, João descreve uma visão e ele diz assim, vi na mão direita daquele que está assentado no trono, a menção do, do, do próprio Deus, um livro escrito por dentro e por fora, lembrando né, que seria como a gente falar do frente e verso numa página, mas era um, um rolo, né, e o rolo estava escrito por dentro e por fora. Quando era enrolado, dava para se perceber que havia algo escrito também por fora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 Né? os sete olhos são interpretados como os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra, Chifre fala de poder e autoridade, bom, o fato é que enquanto João está chorando diante de uma realidade que até então é o que ele consegue ver, ninguém foi achado digno de abrir os livros, um ancião diz, não chores, né? não chores, o leão da tribo de Judá, e agora ele começa a se referir a Jesus, ele é digno de abrir o livro com seus selos. Em outras palavras, João, você só está chorando nesse momento porque você não tem toda a informação, você não tem o quadro completo, então deixe-me acrescentar a informação que você não tem. Embora entre os homens né, e qualquer outro tipo de criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, ninguém foi achado digno, né? a razão de mostrar que ninguém mais é digno era apenas uma preparação para a introdução daquele que de fato é digno, que é o Senhor Jesus, então uma outra realidade será apresentada e com a chegada da nova informação se consolida né, a, a, a, a, a conclusão que o ancião está dizendo, não há motivo para você chorar, então essa é a ideia que queremos trabalhar hoje né? situações onde estamos chorando por aquilo que não haveria necessidade de chorar, aliás Falando disso, né, é, é, eu lembro de determinada ocasião pregando, eu ter feito menção que João 11, 35, disse que Jesus chorou. Né? E eu falo para ele o seguinte, se for pensar bem, Jesus não precisava nem ter chorado, porque ele chora a morte do seu amigo Lázaro, mas ele sabia que ia ressuscitá-lo. Né? Era uma, uma, uma perda momentânea, temporária, um período de, de, de tempo muito curto, e que fiz... Esse, esse comentário, alguém perguntou, bom, mas se não precisava chorar, né? E eu terminei a conclusão da mensagem, dizendo que, nessa né, certa ocasião, vi um pregador citando outro, né? Que dizia que Jesus se reservou o direito de chorar, então eu e você também temos direito de chorar. Mas depois veio o questionamento. Ele falou, pastor, se não tinha motivo de chorar, por que chorou? Né? Eu falei para ele, bom, é, em primeiro lugar, a minha afirmação não é de que não tinha motivo. Na verdade, havia um motivo momentâneo. Ele sabia que seria mudado o momento e ainda assim chorou. Particularmente, né, eu acredito que Jesus não chorou a morte momentânea do seu amigo. Ele chorou a dor da consequência do pecado e da morte que afetou toda a humanidade. Né? Eu falo a respeito disso no último capítulo do meu livro, quando a gente trabalha uma visão é, é, é, final de um grande advento escatológico que é a de acontecer por ocasião da vinda do Senhor eu chamo isso do, do grande final, né? ou grande finale, se você é, é, achar mais bonito. E a ideia é mostrar que um dia a morte né, será vencida, a obra de Cristo sendo consumada, a morte perde completamente a sua força, a sua autoridade, e Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais nenhum motivo para que se chore. Então, acredito que Jesus chora o fato da humanidade estar vivendo isso, dele ter que ter vindo pagar um alto preço, de que a solução não era imediata nem instantânea, e ainda assim isso comove o Nosso Senhor. Mas a verdade né, é que Jesus sabia que aquele quadro mudaria. Então, particularmente, né, ainda que muitas vezes tenha feito, e provavelmente, de vez em quando, vou brincar com isso, dizendo que se ele reservou o direito de chorar, a gente também pode, quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, ele não está chorando por aquele momento que será mudado. É, é, é algo maior. Então, eu quero pegar essa lógica ao longo da Bíblia e dizer o seguinte, Maria Madalena, ela vai avaliar agora com as novas informações, e ela descobre que não tem razão para chorar. É, é, Jacó, pai de José, quando descobre que ele está vivo e tem a nova informação, ele entende que não só não havia motivo para chorar, como agora ele vai se regozijar. João, quando fica sabendo que embora ninguém na terra, no céu, debaixo da terra, é digno de abrir o selo, né, o Senhor Jesus seria, ele entende agora que não tem motivo para chorar. Em todos esses casos, uma explicação foi dada. Né? No caso de Jacó, a explicação não veio de imediato, as circunstâncias cuidaram disso lá na frente, mas falando do caso de Maria Madalena e de João, Deus está trazendo pessoas para que comuniquem aquela verdade, seja o próprio Jesus, seja no livro de Apocalipse, na visão dos 24 anciãos. Então, nós precisamos entender que Deus fala, e Deus, muitas vezes, pode nos comunicar que estamos chorando por coisas que não há motivo para chorar. Em outros momentos, Deus vai trazer consolo, porque, de fato, nós estamos chorando e precisamos do consolo. E, às vezes, se a questão é circunstancial, nós vemos o Deus transforma a tristeza em alegria agindo nas circunstâncias ou dentro de nós, ou mudando as circunstâncias ou nos mudando para suportar aquilo. Mas há momentos onde Deus só quer, que... só quer nos levar a entender, não, você está chorando por uma coisa que, na minha perspectiva, não há motivo. E quando a revelação e o entendimento vêm, as coisas mudam de figura. Então, essa é a ênfase, e vamos rapidamente falar a respeito disso. Voltando na informação né, que eu abordei anteriormente, de forma resumida, e agora eu quero aprofundar. De que nós convivemos com dois mundos diferentes. No livro de Hebreus, no capítulo 11, é, é, eu quero ler dos versículos 1 a 3 a Bíblia diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vê. depois de falar da convicção que não se vem, ele diz pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e a partir do versículo 4 vem o que a gente chama da galeria dos heróis da fé, é o discurso de como patriarcas e muitos dos homens e mulheres de Deus de fé do Velho Testamento deram ou obtiveram bom testemunho, agora olha o 3 antes de falar das pessoas, ele começa do começo, pelo menos para nós, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado ou criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. É, eu estou lendo aqui a nova Almeida atualizada, que não é muito diferente da, da, da própria versão tradicional atualizada, mas essa expressão traduzida, universo, ela, na verdade, não é a palavra que normalmente é traduzida como universo, que é a palavra grega cosmos. Aqui é a palavra aion. Né? Aion dá muito mais uma ideia de dimensões do que só um mundo físico, tangível e palpável. Algumas traduções, na verdade, até optaram por um, uma, uma forma de dizer isso até bem diferente. Né? Algumas traduções, por exemplo, dizem o seguinte, Tradução brasileira. Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, plural. Né? Por quê? Está falando de mais do que mere simplesmente uma dimensão. Nós, olhando para a própria revelação bíblica, reconhecemos que é um mundo natural, mas há também um mundo espiritual. Por que precisamos distinguir os dois mundos? O primeiro é tangível, material, palpável. O segundo é invisível. E justamente porque nós vivemos no mundo tangível, natural, palpável, onde as coisas são visíveis, é que nós precisamos da fé. Porque as realidades do mundo espiritual, elas são invisíveis. E a fé é a convicção das coisas que não se vêem. Então, logo depois de definir fé como a convicção do que não se vê, a Bíblia apresenta mais do que um mundo, mais do que uma esfera, um ambiente com o qual nós convivemos. Então, é importante reconhecer que não se fala só do cosmos, né? mas está falando dessas dimensões. E ao destacar isso, eu quero lembrar que cada uma dessas dimensões, elas podem apresentar, nem sempre necessariamente, mas elas podem apresentar realidades diferentes. Então, deixa me dar um exemplo disso. Em segundo reis, né, segundo livro de reis, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã, ele estava revelando os planos do rei da Síria contra o rei de Israel, as suas ciladas eram reveladas, o rei de Israel se diziava escapava dela, né, desses estratagemas militares Contra a nação de Israel A ponto do rei da Síria reunir Os seus principais homens e dizer Quem é o delator? Quem está contando os nossos segredos Para o rei de Israel? E eles dizem não rei, tem um profeta em Israel Que ele sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir E diz, então o problema Quem é esse homem? Um tal de Eliseu O problema é um homem, é, descobre onde o homem está Alguém diz, está na cidade de Dotã Ele manda um exército inteiro prender Eliseu para remover aquele problema. É ele que está dando informação de maneira que eu não consiga aplicar minhas investidas militares, né, as minhas ciladas contra o rei de Israel, vamos eliminar o problema. E esse é o contexto da história. O versículo 14, segundo o rei 6, diz, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, para prender um homem. Eles chegaram de noite cercar a cidade, ou seja, o povo já tinha dormido, ninguém sabia o que estava acontecendo. Verso 15,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 né? O verso 18 vai descrever o que Deus fez. Eliseu orou o Senhor, e aí nós sabemos como ele e a cidade foram defendidos. Bom, vamos avaliar essa situação. O mundo natural estava mandando uma mensagem para aquele moço de Eliseu. Né? Vocês estão numa grande encrenca. Um exército inteiro veio atrás de vocês. Né? E vocês não têm como escapar, porque não podem fazer frente a esse exército. Esse era o mundo natural e a realidade natural. Quando o moço que está enxergando um único mundo, uma única dimensão em realidade, vem desesperado, né, dizendo para Eliseu, ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu diz para ele, ei, ei, ei, em maior número são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Eliseu está em posse de uma outra informação que, na verdade, vem de um outro mundo, de uma outra dimensão. O moço ainda não entende da onde Eliseu está tirando essa informação, mas Eliseu diz, não, não, nós não estamos em menor número, nós estamos em maior número. Eu sempre imagino aquele moço olhando a volta, fazendo a conta daquele numeroso exército, ele olha para Eliseu né, e, e, e, e aponta o dedo para Eliseu, um aponta para ele, dois, dois, um, um, dois, dois, um. Como é que nós estamos em maior número? Eliseu percebe que esse moço está tão fixo em um mundo e sua realidade que não vai levar em consideração o outro mundo e a sua realidade. E para nós que servimos a Deus, nós não podemos ignorar o outro mundo e a realidade. A Bíblia diz que Deus é Espírito, os seus adoradores o adoram em Espírito. Para conectar com Deus, nós temos que atravessar para uma outra dimensão, e um outro livro, um nível de relacionamento. Paulo escreve aos Coríntios e diz, Deus é Espírito, e quem né, se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Todo o nosso relacionamento com Deus tem que ser na dimensão do Espírito, que, aliás, é de onde a fé procede. Nós não podemos viver a vida espiritual baseada só nos sentidos naturais. Então Eliseu ora e diz, senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. É lógico que Eliseu não estava falando dos olhos naturais. Os olhos naturais estão funcionando, estão vendo muito bem o problema, a, a, o grande exército que está à sua frente. Eliseu estava orando para que Deus abrisse os olhos espirituais, a visão de um outro mundo, de uma outra realidade. E quando Deus atendeu a oração e abriu os olhos do moço, a Bíblia diz que agora ele vê um exército de anjos, ele vê carros e cavalos de fogo, ele vê algo que não pertence à realidade daquele mundo, mas que é um número muito maior e que mostra que a declaração de Eliseu, e maior número são os que estão conosco, ela se sustenta. Então, nós precisamos, de fato, entender e compreender que Eliseu está em posse de uma outra informação que o moço não tem. O que resolveria o problema do moço? era se ele tivesse também a mesma informação. Por isso que Eliseu orou e disse, Senhor, deixa o menino ver. Né? Ele precisa entender essa outra dimensão. E naquele momento, já não havia mais motivo para desespero, não havia mais motivo para angústia, tanto que aquele exército todo não fez mal nenhum, Eliseu, não fez mal nenhum à cidade. Pelo contrário, Deus os feriu de cegueira. Eliseu mandou que eles fossem bem recebidos e tratados. Eles voltam tão constrangidos né, por, por receberem o bem em troca do mal que queriam comunicar, né, que a Bíblia diz que o rei da Síria, durante aquele tempo, aqueles dias, nem mais atacou Israel. Agora, o que eu e você precisamos entender é nós não andamos o tempo todo carregando o um profeta Eliseu do nosso lado para cada momento onde estamos olhando apenas circunstâncias naturais, ter alguém intercedendo para que Deus abra os nossos olhos. No entanto, o que nós temos aqui é uma lição de que não convivemos com um mundo só, mas com duas dimensões. E muitas vezes, cada mundo, natural e espiritual, visível e invisível, tem sua própria realidade, elas estão em conflito. Agora, a pergunta é, se servimos a um Deus que é senhor dos dois reinos, mas pertence e se conecta principalmente na dimensão espiritual, invisível, intangível, porque é que vamos aceitar como realidade só aquilo que as circunstâncias dizem? Então, há momentos onde a nossa revelação não vem porque um profeta do nosso lado olhou, orou para Deus abrir os nossos olhos, vem por meio de declarações que Deus tem feito na sua palavra. Então, talvez você esteja diante de um momento de necessidade, mas você tem promessas bíblicas de provisão, o senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você tem declarações, como Filipenses 4,19, né? e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Salmo 34, os leuzinhos sofrem, padecem necessidade, mas filhos dos homens, bem nenhum lhes faltará. Né? Davi é, é, é declarando, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então isso não significa que a sua crise financeira, talvez por falta de trabalho, por uma é, é, reversão ou crise econômica, não importa o que, não significa que ela tenha que definir permanentemente a sua situação. A pergunta é, será que Deus não está propondo uma outra realidade? Isso não significa que necessariamente os seus negócios vão mudar automaticamente, mas significa que eu e você podemos e devemos acreditar que não estaremos desamparados de todo cuidado. As declarações bíblicas vão em outra direção. Quando Jesus nos ensina sobre não ficar ansioso lá no Sermão do Monte, dizendo que o Pai cuida de nós, que assim como ele alimenta as aves e veste os lírios, ele vai fazer o mesmo conosco, nós não temos o direito diante de ante declarações tão explícitas como essa passar a acreditar que não teremos o que comer, que não teremos o que vestir. Ainda que os recursos não venham daquela fonte que esperávamos, nós podemos esperar que Deus mude a nossa sorte. Então, não falo apenas de lidar com circunstâncias que, pela fé, podem ser mudadas. Né? Muitas vezes, talvez, aquele problema continua lá. No entanto, Deus pode trazer solução, não apenas mudando aquela dificuldade, mas ele pode abrir uma outra porta, ele pode agir de outra forma, ele pode agir de outra maneira. E quando eu olho para as escrituras, eu vejo inúmeros exemplos de gente que decidiu acreditar na realidade espiritual e não na natural. E porque Eliseu se agarrou àquela realidade espiritual, Deus interviu e mudou completamente as suas circunstâncias. Agora, alguns podem perguntar, pastor, ok, talvez não tenha uma promessa bíblica sobre toda e qualquer circunstância. Ok, há momentos onde eu e você precisaremos, por meio de nutrir um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, eu e você precisaremos de sintonia com Ele, a ponto de ouvir dEle, né, que não há motivo para chorarmos por determinadas circunstâncias. Então, quando entramos nessa esfera, né, vale dizer e destacar, por exemplo, é, é, a Bíblia diz que em determinada ocasião, é, é, o apóstolo Pedro, ele estava é, é, buscando a Deus, ele estava orando num telhado, na casa é, é, de outros irmãos que estavam preparando uma comida, ele está em Jope e, de repente, ele tem uma visão. Logo depois da visão, quando ele está tentando entender o simbolismo daquela visão, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou com ele, olha, alguns homens estão aí à porta te procurando. Vai com eles sem nada duvidar. Né? Isso era uma palavra pessoal para Pedro. Isso não significa que toda e qualquer ocasião, quando alguém bater na porta da nossa casa ou do lugar onde estamos, querendo levar a gente para algum lugar, né, que então nós temos uma palavra permanente de Deus, que sempre é para ir, nada duvidando. Aquilo era para Pedro. E aí, sim, nós temos uma revelação especial, né? De algo particular que Deus está fazendo. Por isso que o Espírito Santo fala com ele naquele momento. Então, eu e você podemos estar vivendo circunstâncias onde Deus vai falar conosco sobre uma outra realidade e mesmo que isso não se aplique a todo mundo, porque o Senhor está falando conosco, isso se aplica a gente. E quando eu entro nesse assunto, eu não posso deixar de ignorar, né? Que quando chegou o momento de Israel, meu filho, que agora... Né, no, em maio de, de 2021, vai completar 23 anos de idade. Quando chegou o momento do parto do Israel, a hora dele nascer, né, houve uma grande complicação é, é, é, no parto. Para resumir e cortar a história, meu filho está vivo só por um milagre. Nas palavras do médico, né, ele ficou sem ter o que respirar por mais de uma hora. Né, então, sem, sem entrar em todos os detalhes, né, esse... esse é, é, médico que nem professava exatamente a nossa fé nos, nos, nos nossos termos, no nosso entendimento, o Israel já tinha quase três anos de idade, ele ainda chamava ele de um menino milagre, e chegou a indicar pessoas para irem à igreja nos procurar, dizendo que aquele povo entende fé e oração. Né? Que Deus agiu, interviu, eu não tenho a menor dúvida, e eu tenho muitas testemunhas. Agora, o que aconteceu no momento em que minha esposa vai para o centro cirúrgico, depois de uma hemorragia terrível, eu tive que ajudar né, a socorrê-la, atendê-la, botar na maca, na maca colocá-la no cirúrgico. Pediram para eu aguardar do lado de fora até terminarem os preparativos para o parto que me deixariam entrar, né, assistir. Eu brinco que os maridos, na verdade, não assistem, eles participam. Né, e olham muito pouco o que realmente está acontecendo. Eu lembro que enquanto eu estou naquele momento de espera, vendo aquele quadro todo, eu sabia que a coisa era séria. Né, muito séria, e me deu um desespero que eu não tenho palavras. Né? Eu não consigo descrever um nível de desânimo, de abatimento, de desespero né, que me deu naquele momento. Mas eu me lembro é, é, que no meio daquela crise, em, onde durante muito tempo eu estou ali dizendo Deus fala comigo e nada parecia acontecer. De repente, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse o que está acontecendo lá dentro. É uma situação de morte. Né? O senhor não só me disse que era sério, ele disse que é uma situação de morte, mas ele me disse de uma maneira muito clara, né? eu te disse antes da sua mulher ficar grávida que eu te daria um filho menino na primeira vez e que você deveria chamá-lo pelo meu nome, tanto que a gente tinha uma lista enorme de nomes que começavam, Terminava ou continha a palavra El, que no hebraico é Deus, por exemplo, Rafael significa Deus cura, e a gente tinha uma lista de nomes, e a gente ficava orando para poder escolher, né, qual nome nós vamos colocar, onde ele não só seja chamado pelo Senhor, mas tem a ver com a identidade, o propósito de Deus para a vida dele. Minha esposa teve um sonho, né, com mais ou menos quatro para cinco meses de gestação, e o Senhor falou claramente com ela a respeito do nome Israel, que não estava na nossa lista. Eu já vi muito filho de crente chamado Israel, quando está cantando ou pregando, né? o pregador ou o cantor se menciona Israel, eu acho que está falando com eles, e não uma história da Bíblia. E eu tinha vários motivos para dizer, não, não empolguei para pôr na lista. Mas por conta daquela palavra nós colocamos. Quando estava chegando perto da hora do parto, eu lembro de um dia, está orando, o Espírito Santo falou comigo, ore e jejue, você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto. Eu fiquei seis dias em oração e jejum, e eu só interrompi o jejum quando tive um testemunho de vitória. Talvez na minha cabeça eu deduzi, bom, já que eu jejuei, não vai ter mais um problema. Agora eu estou diante do problema. E o Espírito Santo me fez lembrar de tudo isso. né E, e falou de uma maneira muito clara. Né? Falou comigo dizendo, você acha que eu teria dito que te daria o filho que tinha que ser chamado pelo meu nome, se fosse para recolhê-lo? Você acha que eu teria dito à sua esposa né, o nome que vocês deveriam colocar no filho enquanto vocês dois oravam e me buscavam, se fosse para que né, a minha vontade, que ele simplesmente morresse e não houvesse um propósito a cumprir? Aí o senhor falou comigo, você, eu te, teria te desafiado a tirar esse tempo de oração e jejum, se eu não quisesse, e de repente o senhor começou a falar comigo a respeito do que era o plano dele. Talvez para mim, naquele momento, né? É, é, é, sem ter ouvido esse tipo de palavra eu teria ficado muito passivo então por exemplo, na minha casa na nossa, falando da história da minha família eu e meus irmãos somos três filhos homens, mas era pra gente ter tido uma irmã caçulinha que, foi que nasceu por último, ela viveu só dois dias dois dias e meio e morreu né? vi meus pais sentirem a dor a tristeza, mas vi o Deus né, que oferece consolo viram o encontro deles, então naquele momento eu estou olhando para a situação de uma forma generalizada, acontece né? Não, não entendemos os motivos, às vezes alguns partem cedo, ainda criança, mas de repente o Espírito Santo está falando comigo, Ei, o que você está olhando não é o meu plano, não é a minha vontade. E depois de me falar essas coisas, o Espírito Santo diz comigo, você tem duas opções, ou você fica sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta e faz alguma coisa a respeito. Quando eu entendi que eu tinha uma opção e que havia uma outra realidade, um outro plano, eu não consigo explicar a você a fé que isso desencadeou dentro de mim. Eu me levantei, né? eu deixei o choro, eu deixei o desânimo, eu me posicionei e foi a partir desse momento que o milagre aconteceu. Eu não estou necessariamente dizendo que em toda e qualquer situação sempre nós veremos mudança. Né? Acredito que sempre podemos, baseado na revelação da palavra escrita ou de um comando específico do Espírito Santo, saber que se Deus apontou uma outra realidade, né? seja é, é, uma promessa, a revelação de um propósito, aí sim podemos nos posicionar com a certeza de que haverá intervenção. Né? Mas há momentos onde a gente não tem a mais profunda certeza de que haverá uma intervenção de Deus, mas também não há nenhum motivo para ter certeza de que não haverá. Né? Então, ainda em momentos onde não tem a certeza, eu costumo dizer às pessoas, busque se posicionar de tal maneira, abrir o, o, o seu coração para que haja espaço para fé. Naquele dia, eu descobri que eu estava chorando né, pela perda de um filho, que não precisava acontecer. Aquele processo pôde ser mudado. É lógico, situações como né, meus pais que perderam a nossa irmã caçula, e o senhor as confortou, e de muitos outros cristãos que eu conheço, nós sabemos que existe consolo, que existe conforto sendo oferecido da parte de Deus, e não vou negar isso. Mas naquele momento, tendo uma palavra específica, é por isso que, diante de problemas, nós sempre precisamos orar. Orar não apenas para que Deus mude as circunstâncias, mas para que Ele nos revele o propósito, para que Ele nos dê entendimento para como lidar com aquilo porque alguns estão esperando Deus transformar sua tristeza em alegria, quando não era nem para estar triste, quando já podia ter a alegria da revelação de uma outra informação, né, do que Deus prometeu, falou, do que Ele determinou, do que Ele vai fazer, e baseado nisso, você sequer dá espaço à tristeza no coração. Mas como eu disse, esse é apenas um dos ângulos, não são todos. E nós vamos continuar é, é, é, cobrindo várias perspectivas, semana após semana. Hoje... Eu entendi né, da parte de Deus que deveria exatamente nessa live, nesse tempo, falar disso e inspirar a fé de muitos de vocês que já sabem, ou por promessas claras da palavra de Deus, ou por causa daquilo que Deus direcionou em relação a um propósito. Muitas vezes nós achamos que porque Deus deu uma promessa, as coisas vão acontecer de maneira fácil, não necessariamente. O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele diz numa das suas epístolas, olha, uma porta grande, eficaz, se abriu no Senhor. Mas ele diz assim, mas há muitos adversários. Às vezes a gente fica imaginando, se Deus abriu a porta, vai ser fácil, não tem adversário. Não, mas mesmo depois da porta que Deus abriu, tem adversários. Agora, quando nós enfrentamos a adversidade, às vezes valorizamos mais ela do que o Deus que abriu a porta. Então, em momentos como esse, precisamos, de fato, né, nos posicionar e buscar os recursos de Deus para mudar as circunstâncias. E eu quero hoje, né, orar com vocês, para que Deus possa agir, para que Deus possa intervir nas circunstâncias. Eu quero encorajar sua fé. Vou deixar né, para orar daqui a pouco, mais é, é, é, para o fim da live, mas eu espero que essa palavra aqueça o seu coração e te traga clareza. Em nome do Senhor Jesus. Bom, fica aí mais uma vez o encorajamento. Você que tem uma pergunta relacionada ao assunto né, que nós estamos abordando aqui, não só do como Deus transforma a tristeza e a alegria, mas até mais especificamente desse assunto, o porquê você está chorando, pode começar a colocar nos comentários, independente de qual rede você é, é, esteja é, é, acompanhando, né, pode enviar a sua pergunta, nós vamos selecionar aqui algumas. Enquanto a gente espera as perguntas entrarem, Está né, aí na tela é, aparecendo o, o link, né, é, é, que você pode entrar, loja.orvalho.com, se quiser adquirir o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, tem também o QR Code. Agora, é, já falamos sobre a possibilidade de adquirir mais um livro, nós estamos dando frete gratuito, é, essa, essas primeiras vendas do... do do nosso primeiro mês, começamos na pré-venda, estamos mandando a, a edição autografada a um curso é, online gratuito que acompanha o livro né, Como Deus Transforma, tristeza e Alegria um outro curso, celebrando a Páscoa que vem junto, mas nós temos feito uma seleção de algo que as pessoas sempre nos pedem e agradecem quando nós disponibilizamos que é sempre um combo de livros, que também dê frete gratuito, que dê alguma coisa de brinde, né, e eu anunciei isso aqui já anteriormente, foi na live passada, e eu quero insistir. Né? Nós temos um combo que envolve o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, junto com ele, o livro do meu amigo, pastor Flávio Flávio Valvassoura, né? Volte a Sorrir, Conhecendo Deus de Novos Começos. É, ele vai exatamente na mesma linha do que estamos falando, mas ele trabalhou muito... Né? É, é, é, o, o, o, o mesmo assunto em aspectos diferentes. Eu acredito que são leituras que se complementam. Então, volte a sorrir. Né? É um lançamento também da Editora Vida e acredito que é, é, isso vai ajudar não só a trazer consciência, mas fortalecimento para a sua fé. Fizemos aqui um combo, que eu estou chamando de um combo de encorajamento né? e despertamento à fé. O outro livro do, do, do combo é um livro do, do John Bivir. John Bivir, um dos meus autores prediletos, um dos camaradas que eu mais aprecio, tanto ler, como ouvir, é, é, é, é pregar, ensinar. E nesse livro, Deus, Cadê Você? Ele fala dessas experiências, dos desertos que enfrentamos, e como Deus não apenas intervém em circunstâncias, mas usa circunstâncias para o nosso crescimento. Para quem conhece meu livro, Agir Invisível de Deus, ele vai muito nessa linha, uma ferramenta tremenda. E para quem adquiriu o combo com aqueles três livros, nós estamos dando, além do frete grátis, o livro né? Também do meu amigo Flávio Valvassoura, Superando Limites. Né? Uma mensagem também né? de ânimo, de fortalecimento encorajamento para a sua fé. Né? Você pode acessar o combo dessa live, 8 de abril, ele vai estar tá identificado ali como Combo Live Luciano, né? nesse link aí, loja.orvalho.com barra Live Luciano. Repetindo, loja.orvalho.com barra Live Luciano, você pode usar o QR Code, né, eu recomendo, tenho certeza que esse material vai abençoar a sua vida, né, e como falei, para todas as compras, qualquer pedido, qualquer livro, não importa a quantidade, todos os pedidos forem feitos em abril na loja, nós ainda estamos mandando, né, o curso Celebrando a Páscoa. Bom, vamos passar as perguntas. Eu vou pegar algo que eu acho importante, embora não seja só uma pergunta diretamente ligada ao que falamos. O Henrique Frutuoso pergunta, mediante um mundo cheio de teologia, controvérsias de ensino que diz respeito à palavra de Deus, como podemos crescer em sabedoria na palavra de Deus com todas essas pedras? Bom, em primeiro lugar, não atire para todo lado. Né? Além do ensino que as pessoas recebem na sua igreja local, né, no ministério onde estão associados, procure né, ser seletivo, às vezes até com a ajuda dos líderes, a respeito de quais são fontes de ensino né, que merecem credibilidade. Porque tem gente que fica ouvindo todo mundo, né, às vezes sem saber quem é. Tem gente com popularidade, mas que não tem necessariamente, não construiu ao longo dos anos, credibilidade para estar tá ensinando e interpretando a Bíblia. Então, meu primeiro é, é, é conselho, gente, vamos, vamos filtrar, vamos diminuir isso. Não é qualquer um que está usando um versículo, que necessariamente está apresentando um ensino coerente. Segundo, vão mergulhar na fonte. A Bíblia diz que quando Paulo está pregando para os berianos, eles estão lá conferindo na Bíblia para ver se é daquela forma. Tem gente que não aprende Bíblia lendo a Bíblia, ele só quer ouvir os outros falar de Bíblia. Então, embora a gente tenha que estar aberto a receber através dos outros, nós precisamos de um relacionamento com a palavra que nos permita filtrar aquilo que estamos ouvindo dos outros, porque o que vai colocar à prova o que todo mundo está dizendo é a própria palavra. Então, Jesus não se deixou ser enganado pelo diabo, porque quando o diabo diz, pula do pináculo do tempo, está escrito, aos seus anos dará ele rebate e diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, porque tinha uma visão maior da palavra, ele diz, essa eu não vou engolir. E, na verdade, o que nossa geração precisa é entrar mais fundo nesse relacionamento com a palavra, além de diminuir esse negócio de ouvir o que todo mundo fala, acha ou pensa. Ok, vamos a uma próxima é, pergunta. Passou Luciano, moro nos Estados Unidos, como posso adquirir seus livros? Nesse momento, né, a maior parte deles é, está disponível apenas por meio de e-books, alguns dos nossos títulos, eles podem ser adquiridos em português pelo Amazon internacional, então você vai ter que checar uma dessas possibilidades, né? Estamos trabalhando para poder ter uma loja é, é, que ofereça e disponibilize e entregue os livros físicos, né? Inclusive aqueles estamos publicando em parceria com muitas outras editoras, né? Pode ser que algumas delas já tenham aí um sistema é, é, é, de envio ou distribuição lá e eu que nesse momento esteja desatualizado, mas principalmente eu sei que as editoras estão disponibilizando e-books, o Orvalho.com, os livros que publica também, e temos alguns desses títulos que podem ser adquiridos pelo Amazon. Vamos tentar focar um pouco mais aqui é, a questão dos combos. Pastor, o combo com o livro X, isso foi anunciado na primeira live, já se esgotou? Não. Né? Ele também pode ser... É, é, adquirido lá na, na, na nossa loja, inclusive, está né, aí. Loja.orvalho.com.br combo, você cai direto lá, também é uma indicação muito boa. Nesse livro, nós temos, nesse Combo, perdão, nós temos o meu livro, é, Revelação, Caminho para a Realização, lançado em março. Temos o lançamento do John Bivir e, de brinde, vai, o meu livro publicado ano passado é, de todo o coração. Eu ainda estou tentando achar, é, ok, eu, eu tenho um assunto que ele é genérico, mas cobre o que eu falei, não é só sobre a questão de choro, mas cobre o que falamos hoje aqui. Gabriel Freitas, paz do senhor, como conciliar a fé com a possibilidade de que a minha oração não seja da vontade de Deus? Bom, toda oração que é segundo a vontade de Deus, está lá em 1 João 5, 14 e 15, nós sabemos que ela vai ser respondida. Né? A Bíblia diz, essa é a certeza que temos, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como sabemos a vontade de Deus? Bom, em primeiro lugar, pela sua palavra e pelas suas promessas. Então, eu não posso pregar o evangelho para alguém e dizer, olha, você tem que crer que Deus tem salvação para você e relativizar isso, mas pode ser que ele não tenha, pode ser que ele não tenha escolhido você. Eu olho porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, e eu vou pregar para ele que ele pode crer para a salvação. Né? E nós precisamos entender que o mesmo se estende a outras questões. Né? Agora, há alguns aspectos que podem envolver muitas possibilidades de dobramento de explicação. Primeiro, não tem nem resposta para tudo. Mesmo daquelas que a gente já sabe, não dá tempo para esgotar. Mas o que eu digo para as pessoas, estou por cura, tem promessas de cura, eu preciso me posicionar que essa é a vontade de Deus. Ainda que se eu não alcançar aquilo, né? seja pelo fato de que minha fé não rompeu... Porque, às vezes, alguns atribuem as coisas que não acontecem só a falta de fé. Outros atribuem tudo a Deus que tem outro propósito. Eu acredito que a coisa não é tão absoluta, nem só para um lado, nem só para o outro. Né? Existem questões né, de um trato personalizado de Deus com cada um que não dá para explicar aqui. Mas até que Deus fale algo diferente, se Ele prometeu curar, eu preciso acreditar que essa é a sua vontade. Se Ele me der uma explicação de que não é... Então, eu vou aceitar, mas se ele não der, eu não posso, só porque não aconteceu, deixar de acreditar que ele queira, porque alguns, em vez de perseverarem, e a Bíblia diz que nós temos que imitar aqueles que, pela fé e perseverança, herdam as promessas. As promessas não se herdam só com fé, mas com perseverança. Alguns levaram muito tempo antes de entrar naquilo que Deus tinha, porque ficar insistindo em fé, insistindo em fé, até chegar lá. Agora, tem uns que ora no dia, no dia seguinte não aconteceu, e dizem, não é vontade de Deus e né? E quem foi que disse que não era? Só porque não aconteceu? aí as pessoas dizem, não, Deus responde a oração de três formas, sim, não, espere o sim nós já sabemos porque ele deu o espere, né se Deus ainda não fez, aí alguém diz, não, mas como é o não, não, porque ele não fez mas e o espere também ele não fez então não podia só o fato de não acontecer no dia seguinte ser um espere em vez do não, então a gente tem feito muita confusão no que não precisa, Deus falou tá revelado na palavra, o Espírito Santo trouxe um comando claro, vamos agarrar aquilo e lutar por isso, se ele falar o contrário é diferente, se tiver silêncio Vamos ficar com aquilo que já foi comunicado e revelado. Ah, vamos lá. Gostei dessa pergunta aqui. Nanda Costa diz, pastor, se eu tenho uma promessa, uma palavra profética, e se eu choro por conta da dor do, do deserto, estou sendo incrédula? Não necessariamente, embora isso não exclua a possibilidade. Muitas vezes nós estamos chorando a dor do momento da promessa não concretizada. Né? se porque eu estou no meio do, do, do deserto eu assumo que não vai acontecer aí é meu erro né? H está lá chorando, seu filho está chorando no deserto Deus diz aí é, é, é, você não precisa chorar esse é um exemplo que eu podia ter colocado aqui na mensagem porque você está chorando a Bíblia não diz que Deus abriu uma fonte porque ela chorou que ia morrer de sede a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para ela ver a fonte que estava lá o tempo todo e ela não estava enxergando né? então há momentos onde nós podemos estar chorando pela por aquilo que enfrentamos, sem perder de vista a promessa, ótimo. Agora, se deixamos que o que enfrentamos nos faça chorar, como se a promessa não fosse concretizar, aí transitamos para o terreno da incredulidade. Então, é o que a gente tem que ter cuidado e separar. Hum... O Heitor pergunta, como recuperar a alegria quando o que te deixa triste é o que você mesmo fez de errado, e que mesmo após o arrependimento, as consequências desse erro não param de acompanhar a sua vida. Bom, sempre que a gente for falar de arrependimento, nós precisamos entender que ele envolve a ideia de tristeza pelo que nós fizemos. Agora, o fato de que Deus já me perdoou de algo errado que eu fiz, ou até pessoas que eu feri me perdoaram, não significa que eu tenho que deixar de me incomodar com aquilo que aconteceu, no sentido da lição a ser extraída. Agora, obviamente, a gente também precisa se perdoar. Agora, precisamos entender que alguns erros, mesmo depois, quando a gente conserta, eles deixam determinadas marcas e consequências, e a gente tem que aprender a viver com eles. Acredito que a alegria ser recuperada em situações como essa, é, Heitor, envolve muito mais do que o que a gente já falou aqui de mudança de circunstância, mas muito mais uma mudança interior. A gente entrar no lugar em Deus, onde a gente compreende que não há mais condenação, apesar que as circunstâncias são sempre um lembrete, que não vale a pena aquele tipo de escolha, né? Algumas delas são inevitáveis, outras podem ser conciliadas. Mas é nós entramos no assunto que falamos da semana passada, principalmente da alegria do Senhor e não circunstancial. Né? Eu, eu sei que o assunto merecia uma explanação muito maior, mas se for encurtar, eu, e é o que eu preciso fazer, eu responderia dessa forma, foque na alegria do senhor, nesse trato interior, e você vai perceber com o tempo que mesmo que circunstâncias que não foram embora, é, a devida lição, o aprendizado, o trate de Deus com você, pode amenizar o impacto disso na sua vida, embora nem sempre remova totalmente. É, vamos lá. Ana Cristina, ela está aqui agradecendo uma, uma literatura que eu também quero recomendar. Passou, gostaria de agradecer pela indicação do livro do Leonardo Heaven Hill, Oração de Avivamento. Tem mudado meu conceito de oração e busca por mergulhar em águas mais profundas do Espírito Santo. A gente fica muito feliz quando tem feedback. Aliás, nesses Testemunhos que a gente pede no comentário, você não precisa falar de algo né, é, é, que foi numa administração minha, qualquer coisa que o Ministério ofereceu, como né, a tradução e a publicação do livro como este abençoou, isso também nos ajuda. Vou mostrar a capa caso alguém se interesse, né, se interesse e queira adquirir isso, também está disponível é, na nossa loja. Vamos voltar é, às nossas perguntas. A Jéssica pergunta, quando nos lamentamos para Deus, ele se silencia? Eu diria sim, não e depende. A Bíblia tem exemplos, né? E eu mencionei isso já desde a da, da, da primeira live com o título é, é, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Estou dando aqui os títulos das lives para aqueles que não pegaram as anteriores, poder acessar, ou seja o, o Arvalho.com ou o Luciano Subirá, nossos dois canais lá no YouTube, onde isso é, é, é, tem sido disponibilizado, e você pode ser. É, é, é, enriquecido com essas explicações. É, há momentos onde pessoas choraram e Deus deu uma resposta imediata. Há momentos onde Deus chorou e não deu. Alguém chorou, perdão, e Deus não deu resposta nenhuma. Há momentos onde, depois do choro, a resposta veio, mas não veio tão depressa. Então, parecia que não chegaria. Mas em algum momento chegou, né? Cada um desses casos tem situações específicas. Quando alguém está chorando por uma circunstância, sem ter se arrependido do pecado, Deus normalmente não costuma falar. Quando alguém que confia no Senhor está chorando na forma de zabafo, eu não tenho mais o que fazer para onde ir, recorro ao Senhor. Esses normalmente são os exemplos de quando Deus fala e se posiciona é, em si. Uh... A Daiane Costa pergunta, pastor, existe atraso de promessa? Eu posso atrasar algo que Deus me prometeu, meu chamado, pela minha conduta até hoje? Bom, o Deus que fez a promessa sabe, inclusive, as circunstâncias que nós vamos passar, né, aquilo que nós enfrentaremos, é, é uma pergunta onde as coisas podem ser muito relativas, mas eu diria, é possível atrasar. Né? porque a razão pela qual muitas vezes Deus faz a promessa de forma antecipada é para que a gente se posicione, se prepare algumas coisas envolvem a nossa interação Paulo diz para Timóteo né, de acordo com as palavras que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate ou seja, você tem que lutar por elas orando, crendo, se preparando então, num certo sentido, podemos dizer que sim pode ser atrasada por outro às vezes a nossa ansiedade pode interpretar um atraso onde não houve eu vejo na Bíblia, a gente, que atrasou algo. Deus falou que a nação de Israel né, ficaria no Egito, seria reduzida à escravidão, e o prazo era um 400 anos. Isso está lá em Gênesis 15, palavra de Deus a Abraão. Mas quando eles saíram, faziam 430 anos. Né? Eu explico isso numa mensagem minha intitulada justamente Esperando no Senhor. Você pode procurar isso depois lá, Daiane, porque acredito que principalmente para você que fez a pergunta vai ter muita resposta. E eu mostro que Moisés... Né, na minha opinião, é o responsável por esse atraso de 30 anos. Quando ele tenta matar aquele egípcio, fazendo as coisas do jeito dele, não de Deus, ele bagunçou, complicou as coisas, né, atrasou o plano e o propósito de Deus, não apenas para a vida dele, mas também para a nação. Então, é, é, as duas coisas podem acontecer, mas o mais importante é que a gente não deixe de crer e nem de buscar isso no Senhor. Ah, Deixe-me ver que oração... Gente, empolguei, passei da hora, mas vou tentar responder pelo menos mais uma pergunta aqui. Bom, antes de responder a pergunta, enquanto estou procurando, vou colocar aqui um testemunho. A Tatiana diz que Deus continue te abençoando, pastor, suas pregações têm transformado minha vida. Glória a Deus pela sua bondade, graça e misericórdia, porque é isso, né? A gente tem dito sempre, eu, eu aprendi com o meu pastor essa frase, repito muito, não é por causa de nós, é apesar de nós. Ah... Estou tentando limitar isso ao assunto, apesar de ter vindo bem mais perguntas aqui hoje. Bom, eu vou fazer um comentário, é, vou colocar aqui um comentário do Anderson. Pastor, eu sinto muita tristeza com muitos falsos mestres pelas falsas profecias, Só aperta a alma. devorar, devo agir, o que fazer? Né? Bom, Anderson, é, em primeiro lugar, nós podemos esperar isso. Jesus disse que haveria falsos mestres, que haveria falsos profetas. Né? Então, assim, é, é, de alguma forma, ele não apenas comunicou, mas ele gerou um alerta. Né? E acredito que o crente não pode ser inocente, né? não pode assim, simplesmente ouvir todo mundo que, o que todo mundo fala, sendo crédulo demais, sem avaliar pelas escrituras. Nós tivemos uma época da cultura do fake news, não é porque a maioria das pessoas é malvada, é porque elas não checam procedência. Alguém disse que determinado jornalista escreveu um texto que ele nunca escreveu. Nós passamos para frente, fulano é, é, é, disse essa palavra profética, fulano nem sabe de nada daquilo. Então, essa, essa cultura está nos deixando cada vez mais expostos. Nós temos que checar tudo com a palavra. Agora, o que fazer, em primeiro lugar, para nos proteger, precisamos conhecer a Bíblia, nos proteger e filtrar através dela. Em relação aos outros. Se o falso mestre é alguém próximo que eu tenho acesso e liberdade, eu posso tentar ajudar. Né? Se não, acredito que muitas vezes o mero ataque né, nem sempre ajuda a pessoa. Né? Ataques públicos às vezes ainda promovem e dão voz para alguém que na verdade deveria ser ignorado. Então, assim, a resposta do que fazer em relação aos outros ela é muito relativa. Né? E eu gastaria muito tempo dando várias opções aqui que não seria o quadro completo. Eu acho que o principal, o coração aperta pelo seu zelo, amor pela palavra, ótimo. Agora, é um quadro que nós não vamos mudar e que, infelizmente, vai se agravar cada vez mais. Então, o que nós precisamos é, de fato, voltarmos é, para esse posicionamento firme na palavra de Deus. Bom, gente, quero colocar aí mais uma vez o... É, o, o, o banner aí, com o link para que você possa acessar. Fica mais uma vez o é, um encorajamento para que você adquira o livro. Se você está vivendo um momento onde não pode, muito do nosso ensino, além do que estamos compartilhando na, na live, a gente quer que chegue a você de forma gratuita. Né? mas para aqueles que podem adquirir, e até mesmo para aqueles, como eu disse, que talvez tenham condições né, de, de, de adquirir mais de um para abençoar, façam isso. Se você tiver condições de investir é, é, no combo que apresentamos, né, comprando os, os, os três livros, além do frete gratuito, nós estamos dando também mais um livro de, de, de, de presente. Essas são opções que estão ali para você. Né? Repito, é, nossa intenção não é fazer comércio, né, alguns lugares do Brasil, para onde estamos mandando é, esse livro, onde o frete né, nos custa mais até do que 60% do, do, do preço do próprio livro. Né? Mas nós nos dispusemos, se por um lado não podemos abaixar o preço de um livro que é lançamento, que está no mercado, existe uma ética comercial a ser respeitada, por outro lado, nada nos impede né, de sermos generosos e abençoadores simplesmente presenteando as pessoas que adquirem é, é, é, com o frete. Né? Então, é, esses dias percebi, pedi para alguém, né, olha, me dá um panorama do que, que nós estamos gastando para os fretes, e eles dizem, olha, pastor, depende, a gente via aqui para o Paraná, para o Sul, para o Sudeste, uma coisa. Me deram um exemplo de um pedido que me mostraram na hora, diz, olha, esse aqui que está sendo despachado nesse momento é para o interior do Maranhão, como nós estamos no Sul, no outro extremo, esse frete está custando R$ 28,00. Né? Então, assim, num livro de 39, a gente arcou com aquilo, o custo do livro, a despesa, mas o nosso coração fica feliz em servir. Isso não é a realidade de todos os pedidos. Né? Eu, eu, eu sempre, sempre tento destacar aqui a ideia de que, apesar de também trabalharmos com venda, nós não estamos comercializando a palavra de Deus. A ferramenta do livro, né, que eu acredito é algo que tem me abençoado desde... É, é, é, de que eu aprendi a ler, meus pais nos incentivaram muito a ler, estudar e investir nisso, eu gosto de uma frase do pastor José Gonçalves, ele diz né, invista mais na sua cabeça do que no seu estômago e é, acredito que isso deve ser disponibilizado para que eles não podem, a gente sempre tem dado as outras ferramentas para tentar abençoar de alguma forma, mas para que você que pode, além de ser abençoado, abençoa outros e tem sido fortalecido pelo nosso ministério lembre que as aquisições são uma forma de ajudar o Ministério. Às vezes, são uma forma de ajudar o Ministério a ajudar outros. Até quando subsidiamos um livro que foi vendido por um preço que não cobre todo o seu custo. Então, não importa a forma como estamos ajudando, investindo em determinados projetos, né, ou facilitando para outras pessoas, porque é um texto bí bíblico que diz... Né, ao que muito colheu, não sobrou, ao que pouco colheu, não faltou. Então, muitas vezes, a gente tenta, né, é, é, andando por esse Brasil, eu ouço gente do Norte, do Nordeste, dizer, pastor, o frete de tudo aqui é muito caro, para nós acaba ficando inviável, porque muitos materiais vêm lá debaixo do Brasil, Sul e Sudeste. Então, a gente tem tentado tratar todo mundo da mesma forma, acreditando que Deus, através de alguns que colheram mais, pode trazer os recursos que nos ajudam a abençoar aqueles que colheram menos. Então fica aqui meu apelo, Deus abençoe, né? um bom fim de semana a todos, quinta que vem, permitindo Deus, teremos mais uma live nesse mesmo assunto para abençoar seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus, né? se você não conseguiu chegar e ver isso na abertura, segura um minutinho só,